Olá, irmãos ouvintes. Rapidamente quero discorrer sobre uma palavra que é bem conhecida no mundo cristão, mas que precisamos eh, meditar sobre ela. É, está em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Está escrito: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A alma humana tem a tendência de é, dar de pronto uma interpretação como lhe apraz, como lhe convém, como é, é deleite para ela. Mas nós precisamos meditar aqui o que, que o Espírito fala. O Espírito diz, sabemos, ou seja, você pode deve ter a revelação daquilo que está escrito aqui, para saber. Quais coisas que cooperam para o bem? Todas as coisas que estão dentro do propósito que Deus tem sobre cada um de nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Primeiro, daqueles que amam a Deus. Segundo, dos que daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então isso quer dizer que o meu propósito e o teu não eram, obviamente, o mesmo propósito que Deus tinha e tem para você e para mim. E isso também, para que tudo coopere para o bem, precisamos abdicar, abrir mão daquele propósito que nós tínhamos para aderir e querer o propósito de Deus, para que, então, todas as coisas cooperem para o bem, para o cumprimento do plano dEle em nossa vida. Uma leitura rápida e desatenta não nos leva a esta verdade, porque o Senhor tem um propósito, tem um plano em cada um de nós. E quando nós queremos e nos encontramos com o Senhor, Amamos o Senhor de todo o coração, abrindo o coração para que Ele mostre o propósito dEle e abdicando do nosso próprio plano, aí todas as coisas vão convergir para o nosso bem. Porque aí assistiremos o plano de Deus sendo cumprido em nossa vida e por meio da nossa vida para a glória de Deus Pai. Então eu queria compartilhar isso, que Deus abençoe em nome de Jesus.